Dizem-nos, organiza as seguintes medidas em ordem crescente. E depois temos aqui vários cartões. Então queremos organizar aqui estes cartões da medida mais pequena para a medida maior. Reparem que estes cartões são dados em termos de unidades, mas aqui temos de campos, metros, milímetros, centímetros. Temos unidades diferentes. Por isso o que é que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer converter todas elas para a mesma unidade. Por exemplo, para metros, para depois ser mais fácil de comparar. Ok, recortei esta parte, que é a parte que nos interessa, para nós analisarmos. Então, vamos começar aqui com este cartão. Diz-nos que temos um decâmetro neste cartão. Reparem o que é que é um decâmetro. Um decâmetro são 10 metros. Este prefixo aqui, de deca antes do metro, indica que nós temos 10 metros. Vamos talvez escrever aqui. Portanto, se temos o prefixo deca de decâmetro, então isto corresponde... A 10 metros. Já agora vamos recordar todos os outros casos. Então, se fossem 100 metros, seria um hectômetro. Hectômetro. Vou escrever aqui: hecto. Hecto é o prefixo que indica 100. Mas também podíamos ter mil. Nesse caso, temos um quilômetro. Ou seja, o prefixo quilo corresponde a mil metros bom e depois temos aqui bem o metro o metro não tem de certa forma prefixo não tem não é preciso prefixo porque isso corresponde simplesmente àquilo que ele é um metro mas depois também podíamos ter uma parte do metro por exemplo se tivermos uma décima parte do metro nós dizemos que temos um decímetro. então o prefixo de si de decímetro corresponde a um décimo a uma décima parte do metro um centímetro ou seja o prefixo centi corresponde a uma centésima parte do metro, ou seja, 100 centímetros corresponde a um metro. E, finalmente, temos o milímetro. O prefixo mili corresponde a uma milésima parte do metro. Mil milímetros corresponde a um metro. Muito bem, vamos então usar esta informação aqui para converter todos estes comprimentos em metros. Então, vamos lá então, a este. Um decâmetro. Um decâmetro, já sabemos que são 10 metros. Vou escrever aqui. Um decâmetro. Isto é a mesma coisa que 10 metros. Muito bem. Então, sabemos que isto aqui são 10 metros. Muito bem. Este aqui já está. Bem, este aqui também, porque este aqui já vem em metros. Aqui temos 13 metros. Bem, depois aqui. Aqui temos... 15000 mil milímetros. Quanto é que são 15 mil milímetros em centímetros? Vamos ver aqui. Cada milímetro é uma milésima parte do metro. isso quer dizer o quê? Quer dizer que 15 mil milímetros. milímetros isto vai ser a mesma coisa que 15 mil vezes um milavos metros. Bem, e quanto é que isto dá? 15 mil vezes 1 milavos. Bem, isto aqui é a mesma coisa que ter 15 vezes mil e 15 vezes mil dividir por mil vai dar 15. Então, isto aqui vai ser a mesma coisa que ter 15 metros. E aqui está. Podemos escrever aqui 15 metros. 15.000 milímetros é a mesma coisa que 15 metros. E outra forma de pensar isto seria pensar assim. Ok, cada 1.000 milímetros é a mesma coisa que 1 metro. Aqui temos 15.000 milímetros. Se nós dividirmos 15.000 milímetros em grupos de 1.000, quanto é que obtemos? Obtemos 15 grupos, ou seja, vamos obter 15 metros. Bom, e finalmente temos este cartão aqui, 1900 cm. Quanto é que é 1900 cm em metros? Bem, nós sabemos que cada centímetro é uma centésima parte do metro. Quer dizer que se multiplicarmos este 1900 por 1 sobre 100, vamos obter a quantidade de metros que temos aqui. E isto vai ser quantos? Bem, 1.900 vezes 1 a dividir por 100. Isto aqui é a mesma coisa que 19 vezes 100 vezes 1 a dividir por 100. Os 100 cortam e fica só 19. Ficamos com 19 metros. Aqui temos 19 metros. O que, de facto, faz sentido, porque podemos pensar assim. Ok, cada 100 centímetros dá 1 metro. Aqui temos 1.900. Se nós dividirmos 1.900 em grupos de 100... Quantos grupos é que vamos obter? Vamos obter 19, ou seja, vamos obter 19 metros. Então, 1900 centímetros são de facto 19 metros. E pronto, já está. Já podemos facilmente ordenar estes cartões por ordem crescente. E reparem, aqui temos 10 metros, aqui temos 13, aqui temos 15 e aqui temos 19. Então quer dizer que estes cartões na prática já estão ordenados por ordem crescente. Não há nada a fazer. Este aqui é o primeiro, o mais pequeno, este aqui é o segundo, este aqui é o terceiro e este aqui é o quarto. Se isto fosse de facto na plataforma Khan Academy, nós podíamos arrastar estes cartões para criar aqui a sequência que nós quiséssemos. Mas, de facto, a sequência seria exatamente esta que nos deram. Os cartões já estavam, de facto, ordenados por ordem crescente.